Primeiro, o que é o whey protein? O whey protein é uma proteína extraída do soro do leite em pó. Então, já existe uma dúvida muito grande que as pessoas perguntam. Se eu tenho intolerância à lactose, por exemplo, se isso vem do leite, eu posso usar? Pode, porque o whey protein ele é uma substância que você tira através do soro do leite. Ele não é o leite. E na grande, existem pessoas sim que tem uma intolerância à whey protein, fato, que tem intolerância à lactose, mas a grande maioria das pessoas que tem intolerância à lactose vão poder usar o whey protein normalmente, sem ter nenhum tipo de problema. Se também tiver esse problema, hoje nós temos outras fontes de proteínas, proteínas veganas, proteínas, enfim, da carne, em pó também liofilizada. Então agora a gente já sabe o que é, o whey protein é uma proteína. E quais são os mitos e verdades? Primeiro, que quanto mais a gente tomar, mais estímulo de hipertrofia, de ganho de massa a gente vai ter. Isso não é verdade, isso não existe. Por quê? Vocês podem fazer o teste em casa, eu não recomendo, porque vocês não vão estar ganhando massa muscular e sim gordura, mas vocês podem pegar é, um pote de um quilo de whey protein, vocês podem uma semana tomar esse pote inteiro e fazer um teste para ver se vocês vão ganhar um quilo de massa muscular. É óbvio que não. Então, é, o Whey Protein, ele atua, ele ajuda na construção de massa muscular, óbvio, porque ele é uma fonte de proteína, mas não tem esse efeito todo como as pessoas acham. Então, isso é um mito. Qual é uma verdade que as pessoas acham que é um mito, mas, na verdade, é uma verdade? Tomar Whey Protein em excesso engorda? Sim. É, a gente tem que lembrar que, da mesma maneira que o carboidrato, a proteína, também contém caloria e não sei se para a surpresa da grande maioria ou não, um grama de carboidrato tem a mesma quantidade de calorias que um grama de proteína. Então se você tomar Whey Protein em excesso, isso vai te fazer engordar, com certeza. É o teu balanço calórico que vai regular isso aí. E outra coisa que é muito importante sobre o Whey Protein é que você tem uma velocidade de absorção e uma velocidade de metabolização. Você absorve ele, mas não metaboliza tudo. E a mulher, é, infelizmente, tem a mesma velocidade de absorção que o homem, porém uma velocidade de metabolização muito mais baixa que o homem do whey protein, da proteína. Então a mulher deve tomar a mesma quantidade de whey protein, de proteína que o homem? Não, porque ela não vai estar conseguindo metabolizar isso na mesma velocidade que o homem e, consequentemente, isso vai estar sendo transformado é, em gordura, ao invés da famosa massa muscular, como elas querem. Outra coisa que é muito importante vocês entenderem, que para um público em geral, para o praticante de atividade física, a não ser que seja um atleta de alta performance, onde é óbvio que a demanda é muito maior, não adianta você ingerir mais do que 20, 25 gramas de proteína por refeição que você não vai conseguir metabolizar. Então, pós-musculação, adianta eu tomar 50, 75 gramas de whey protein? Não adianta. Isso além de ser um desperdício do teu dinheiro, você está ingerindo mais caloria sem estar tá conseguindo metabolizar. Então, se você quer ter uma ingestão maior de proteína, o ideal é que você fracione isso durante o seu dia em porções de 20 ou 25 gramas de proteína, porque é muito difícil você conseguir metabolizar mais do que isso por refeição é, ou por período. Então, o e-protein, uma das grandes vantagens dele é a praticidade. Então, é uma maneira de você estar tá ingerindo uma proteína de rápida absorção, de boa disponibilidade e de uma maneira muito fácil, você pode levar para qualquer lugar, mas hoje a gente falou sobre alguns mitos e verdades sobre o Whey Protein, que é um suplemento que eu particularmente gosto, recomendo, uso, mas tem que ser bem indicado, na dosagem correta e a gente diz que, enfim, uma dosagem média para uma pessoa comum, atividade, que pratica atividade física, de um grama e meio a 2 gramas por quilo corporal dia então se uma pessoa por exemplo tem 70 é, quilos ela vai tomar no máximo 140 gramas é, de proteína ou whey protein ao longo do dia dessa pessoa adianta pegar 100 gramas e colocar numa única refeição não adianta porque ela não vai conseguir metabolizar como a gente falou aqui então é um assunto extenso é um suplemento que eu adoro muito popular Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre mitos e verdades do Whey Protein. Obrigado por todos, espero todos aí no nosso próximo vídeo. Acessem nosso canal, se inscrevam, curtam, dê like e obrigado por tudo.